Festival Internacional de Chocolate. Uma história para saborear. De 10 a 26 de março, aberto de 6 a domingo. Informações em óbidos.pt